Fala com vocês, é Thiago TGS na trilha, em mais um vídeo pro canal, hoje é o grande e tão esperado dia pra gente saber como que vai ser a reação da minha esposa ao saber que ela ganhou uma MX150, será que ela vai ficar feliz? Vamos dar aquela olhadinha ali na moto para vocês relembrarem, saberem certinho, para você que ainda está começando a assistir o vídeo a partir de hoje, já deixa seu like, fortalece a gente aqui, também se inscreve, faz parte da família para estar tá sempre a parte de tudo que a gente está fazendo, beleza? Como vocês já viram aí, eu consegui fazer o rolo da nossa mini moto do canal em troco dessa MX150. Tem muita coisa que vai ter que fazer nela ainda. Vou tentar trazendo tudo que der pra conseguir gravar pra vocês verem o que eu vou estar tá fazendo nela. Sem dizer, na reforma que a gente também vai fazer. Mas, a princípio, o vídeo de hoje, o mais importante, eu quero saber a reação dela. Como que ela vai reagir a hora que ela chegar aqui e saber que eu dei essa moto de presente pra ela. Será que ela vai gostar? Será que ela vai se espantar e falar, nossa, mas cadê o motor da moto? Como que vai fazer? Mas, tudo vou estar tá trazendo pra vocês aqui. Então, agora, nesse momento, pra deixar arrebentado, Deixa o like, fortalece a gente aí Se inscreve no canal se não for inscrito E então vamos fazer a ligação pra ela Cheguei Agora eu vou ligar pra ela Pra falar pra ela vir aqui na oficina Que eu tenho, que, que eu preciso de um favor dela Ela tá de moto lá Então vamos ver como que vai ser a reação dela Se ela vai vir, se ela não vai vir Alô, amor? Oi. Você tá me ouvindo? Tô. Amor, você tá ocupada? Um pouquinho, amor. Por quê? É que eu precisava de uma ajuda tua aqui na oficina. Você consegue vir aqui? Agora? É, de preferência. Amor, eu tô mexendo umas coisas que não dá pra ser mais tarde. Amor, é meio rápido. Se você conseguir vir rapidinho aqui, você tá de moto aí mesmo. Hã? Agora mesmo? É, se você conseguir vir aqui rapidinho, é coisa rápida. Só preciso de uma ajuda tua aqui. É urgente? Ah, digamos que é, né? Ai, meu Deus. Tá, já desci. Então tá bom, vou ficar guardando você, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, te tchau, amo. Tchau. tchau, Aí, ó, ela vai vir. Então, vou deixar a câmera posta. A hora que ela chegar, vocês vão ver ela chegando. Aí eu vou pegar a câmera e vou fazer a surpresa. Será que ela vai gostar? Já deixa o like aí vamos ver como vai ser. Acompanha nós. Ó, vou deixar a câmera aqui, a hora que ela chegar, eu venho correndo, pego a câmera e a gente já aborda ela pra, fazer a no... a... pra dar a notícia do presente dela, beleza? Então acompanha aí! Oi meu amor! Oi. Tudo bem com você? É porque eu tenho uma surpresa pra você uma Surpresa. Então, vamos conversar primeiro Ficou assustado? Ué, Tira tiro, tiro, tiro o capacete pra gente conversar se bem rápido. Seguinte, amor é... Eu tenho uma surpresa pra você Faz muito tempo que eu falo pra você Que eu queria te dar um presente E que presente seria esse? A Nutella? Não, oh! não é a Nutella, é, <risos> é outro presente Além da Nutella Que eu sempre falo pra você assim ah, amor, vou arrumar uma pra você e tal Pra você andar comigo Uma moto? Uma moto Estrela? Aham uh -huh. Chegou o grande dia Finalmente, né? Tenta adivinhar qual dessas motos que tá aqui é a sua Tenta adivinhar Aquela lá? Aquela ali é do teu pai Não, não Não é nenhuma daquela a moto que você vai ganhar de presente é a... NX150. Sério? Verdade. Quer andar nela já? Cadê o motor? <risos> então é o seguinte, amor, ó. Ai, obrigado, amor. De nada, vida. Ó, a gente é... Na realidade é o seguinte. Essa moto que eu peguei ainda vou ter que trabalhar nela. É, lembra que eu falei pra você que tinha um cara que tava interessado na mini moto? Então, ó, fiz o rolo da mini moto Essa moto agora eu peguei pra você Até eu tinha falado que talvez você ia andar na mini moto Você ficou brava, lembra? É, porque é, dá pra mim, né? Então, na realidade, tipo, consegui pegar essa moto Mas dá uma olhadinha, vê aí se você gostou dela Eu não vou cair dela? Vamos ver, vamos ver se dá altura Segura a câmera que eu vou descer ela pra ver se você consegue subir em cima dela Só pra mim ver se você consegue dar altura. Ai, meu Deus. Deu altura? Ah, ah É, vamos ter que preparar ela, ajeitar algumas coisinhas, mexer na suspensão, abaixar um pouquinho, pra você conseguir andar bem. Colocar motor. É, é, é um dos principais, né amor? Tem que arrumar o motor, ainda tem que fazer funcionar certinho. Pintar ela de preto e rosa. Falei pra vocês que ela ia querer fazer preto e rosa? Não adianta, cara. A mulher é, olha, é minha mulher, né? Eu conheço a mulher que eu tenho. Gostou do presente? Gostei, amor. obrigado Ah, então é o seguinte, pessoal. Essa foi a ração da minha esposa. Gostou? Gostei. Manda um abraço, pessoal, aí. Um abraço. Fala que vai ter vídeo você você andando na moto quando ela estiver funcionando. Quando ela tiver motor de funcionando, vai ter vídeo. Ah. <risos> Mas promete que você não vai cair igual do último vídeo? Prometo. É? Vai Eu treinar vou, bastante? Não dá pra prometer isso. É, não. Vai, vai treinar, né? Vou treinar. Ah, então é isso aí Então o que, que você tem que falar, pessoal? Que agora eu tenho que pôr o um nome, né? Tem que pôr o um nome na tua moto, né? Como que vai ser o nome da NX150? No caso, a NX150, que nem eu falei no começo do vídeo pra vocês Talvez eu suba esse motor pra 200 Vamos ver lá o que, que vai ser Porque ela já andou na XT, ó XT aqui, 225 Ela caiu aquele capote só porque ela não deu pé, né, amor? É Aquele dia, então é, Acho que essa aqui vai ter que baixar um pouquinho É, essa aqui vai ter que baixar porque ela tá na, tá na Pezinho erguido, ó Mas vai ficar filé então, manda o pessoal aí. Se inscreve no canal, deixa o um like e comenta lá o um nome pra minha moto. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por ficar até aqui. Esse aqui é o presente pra minha esposa. Agora a gente vai trabalhar e deixar do gosto, do jeito que ela quer. Ok? Estamos contra o sol. Não tô dando para enxergar direito. Então, tchau, até o próximo vídeo.